Eu tive muita base com as atividades que eu desenvolvi no IEF Sul de Minas durante o período de estágio, com a parte de iniciação científica. Nessa breve carreira aí de dois anos que eu tenho na área do, do mercado profissional, eu tenho muito a agradecer ao IEF Sul de Minas pela experiência que eu tenho e por ter conseguido conciliar durante o período de graduação a parte teórica com a parte prática. Acho que isso também é um, um diferencial muito grande que o IEF Sul de Minas proporciona por ter os setores bem estruturados e a oportunidade de estar tá praticando a teoria, né? quando a gente sai e vai para o laboratório para poder colocar em prática o que a gente aprende dentro da sala de aula, é um diferencial da instituição. Então isso somou muito para poder contribuir na minha formação profissional e hoje está exercendo as atividades que eu exerço.